Olá rapaziada, aqui é o Jabulas e hoje estamos conferindo o City Hatchback, pois é, acabou de chegar ao mercado, suas vendas começam em março, é... O substituto do Fit só que ficou bem mais caro, mas também traz muitos atributos legais, muita tecnologia embarcada. Ou seja, ganhou um banho de loja, um banho de conteúdo e ficou com o um estilo mais atualizado. Afinal de contas, o monovolume volume já estava meio capengão, né? A galera está fugindo dos minivans. Vamos conferir tudo esse carro agora. Vamos dar um rolé e eu vou contar tudo que esse carro tem de novo, logo, logo depois da vinheta. E enquanto a vinheta tinha roda, amigão, se você não for inscrito, faça sua inscrição, deixe seu like, faça deixe seu comentário, pergunta aí o que, que você acha. Desse carro, né? Dê a sua opinião, beleza? Isso é muito importante pra gente, ok? Então vamos rodar e vamos dar um rolando esse carro agora, porque o sol aqui tá rachando a mamona e a careca do gordinho. O Honda City hatchback chegou no mercado para substituir o Fit. Mas é uma substituição um tanto cara. Esse carro chega partindo de 114 mil na versão da XL. Enquanto isso, o Fit era um carro que tinha preços de entrada ali abaixo dos 90 mil reais. Eu até questionei o pessoal da Honda sobre né, como ia ser essa performance, né, se não cabia ainda o Fit no mercado, uma vez que ele estava numa faixa de preço inferior. Mas a resposta é que, inclusive, proprietários do FIT aprovaram o carro e coisa e tal, e aquela conversa toda, né? E nesse bate-papo também ficou claro ali que esse carro chega nessas duas versões mais sofisticadas, mas que para frente certamente terão versões de acesso com menos né É fato, né? Você tira um carro ali da casa dos 90 mil para colocar um A115 inicial, bicho, fatalmente você vai perder público aí. O cara vai comprar, mesmo que o carro tenha muitos atributos muito bons, mas o que manda é o preço. No final, o cara vai comprar um carro mais acessível. E nesse segmento de hatch compactos, tem muito carro né, com preço muito mais agressivo do que esse. E nessa primeira volta, que não é um teste completo, igual a gente fez com o City Sedan, a gente deu para conferir assim, que basicamente é o mesmo carro. Velho. O comportamento dinâmico dele é muito parecido. Eu achei a suspensão um pouquinho mais firme. Né, um pouquinho, ela transfere um pouquinho mais, né, justamente para dar essa pegada de carro mais esportivo, né? o sedã tem uma pegada mais classuda, e... mas não é nada absurdo, né? talvez seja um, um, até um efeito placebo, né? porque a gente anda no red você tem aquele comportamento, você acha que é mais esportivo. Em termos de conjunto mecânico, é o mesmo motor do sedã, a unidade 1.5, que passou a contar com injeção direta de combustível, a potência saltou para 126 cavalos, ou seja, né, potência ali que só fica abaixo da unidade 1.0 turbo do Polo, né, e do Polo GTS, obviamente, mas ali que entrega para ele ali um comportamento bem superior aos seus concorrentes, em termos de cavalaria, pois, por exemplo, o Argo perdeu o um motor de 139 cavalos, só tem agora a unidade 1.3 de 107 assim como o HB20 também perdeu 1.6 de 130, né, você tem ali o seu 1.0 ali na caixa, na casa de 117 cavalos e assim como o Onix entrega 116 e o Yaris ali também tá na casa dos 110. Então você tem ali uns um motores mais pertinhos, né, não é um motor turbo, é um motor aspirado, mas que desembola bem, né, e ele é combinado com uma transmissão do tipo CVT com emulação de 7 marchas um câmbio ali, cara, que tem um funcionamento muito legal, né, sempre privilegiando ali a faixa de eficiência, você tá sempre, quando você tá na velocidade de cruzeiro, como a maioria, né, ele tá sempre abaixo de 2.000, nesse caso aqui, cara, ele anda na, nessa faixa que abaixo de 1.500, então, assim, dependendo aqui, eu tô numa via que o limite é 60 e eu tô com o um pezinho aqui relando, solto a 55 por hora. E ele tá aqui a 1.200 RPM Então assim, tudo isso garante, boa... isso garante uma boa eficiência Esse carro tá abastecido com gasolina E a média que ele tá me dando aqui, cara Hoje eu rodei o dia inteiro Na cidade aqui, tá de 11,8 km por litro né? A gente teve uma média de 12,5 km com o sedã, se não me engano né, Pegando trecho de rodovia Aí você vê que é um motor bastante eficiente Preciso pisar Logo ele acorda, já sobe lá para 3.500, ou seja, a relação do CDT se ajusta para a faixa de torque desse carro, então ele te garante ali força numa ultrapassagem, você não fica ali meio mangando, né? Então, é bastante interessante. Por dentro esse carro é igual ao sedã, não muda nada, o que muda sim, é o seguinte, ele tem um acabamento aqui, no painel escurecido, no sedã é mais clarinho. Mas o que importa menos é, é o seguinte, o acabamento é muito bom, a montagem é muito boa, eu é, tenho os mesmos conteúdos, você tem um quadro de instrumentos parcialmente digital, né, você tem um computador de bordo ali que fica no, no contagios, que é digital, você pode usar o contagios convencional ou você pode usar o contagios com miolo com informações do computador. É, eu gosto sempre de usar as informações do computador de bordo. E você conta aqui também, né, com um velocímetro adicional digital que é constante, assim como também a leitura ali dos seus assistentes de condução. Esse carro tem alerta de colisão, ele tem alerta de saída de faixa, assim como também conta com auxílio de frenagem... Nessa, e também frenagem emergencial além do controle de cruzeiro adaptativo esse carro aqui é bem completão nesse quesito ali de segurança e assistência de condução né? e ele ainda tem multimídia controle de auto, Apple CarPlay você tem câmera de réis, você tem aquela câmera nessa versão Turing, aquela câmera da direita, né? que é muito que é muito útil bicho, numa conversão à direita ali você vê se não tem um obstáculo se não está vindo um ciclista um pedestre né? um, um motociclista o espaço interno desse carro, bicho, ele é superior a de qualquer hatch compacto que a gente tem na praça. É imbatível, cara. Você tem um espaço lá atrás para as pernas ali, que é muito bom. Ali você leva quatro adultos com muito conforto. Você não leva assim com muito conforto, porque o banco do meio, bicho, é um. Né, nunca é uma coisa agradável. Você tem um túnel central, você tem ali o encosto de braço ali que projeta sua coluna um pouco para frente, então você tem esses elementos, agora para a 4 é perfeito, ele tem a mesma modularidade do fit, sacou? Os bancos, você consegue recolher o banco para cima, como para baixo, assim, você tem uma série de configurações dos bancos ali, que você consegue levar toda a tralha que você conseguia no fit, você consegue fazer nesse carro, isso é muito legal, justamente ele chega ali para substituir o fit, né? pois o mercado de monovolumes está em baixa, né, cara, ninguém mais compra minivan, perdeu o apelo, e o mercado de hatch compactos ainda é aquecido. Inclusive, essa escolha de um hatch, né, para substituir o fit é até um pouco estranha, né, o mercado tem reclamado muito, os fabricantes têm chorado, falando que o hatch compacto deixou de ser competitivo, pois agrega muito conteúdo, esse carro tem muito conteúdo, custa muito caro, né? e para concorrer numa faixa de volume alto, então não tinha jeito, blá, blá, blá, blá, blá, e muita gente está migrando ali, está convertendo né, o hatch compacto num estilo aventureiro para ganhar mais apelo comercial, né, o caso do futuro Citroën c 3 assim como é o Kwid, né, e como é o Nivus, né, ou seja, são carros ali com esse estilo SUV, né? Justamente, pois agrega um valor a mais E a Honda foi na contramão Falei, não, nós vamos lançar aqui um, um hatch compacto Para substituir o nosso volume E vai ser caro pra caramba Mas o lance é, que é o seguinte, cara Pela estrutura desse carro Eu vou comentar do design agora Você pode sacar que amanhã, bicho Vai pintar um WRV do City Pode escrever aí sacou? Pois ele tem um porte, ele é grande, ele tem porte e tal, pra pintar ali uma versão aventureira não custa nada. Anota aí, se eu tiver errado, esquece, fiz que eu nem falei, tá bom? Então é isso, rapaziada, City hatchback, pois é, na versão Touring, a topo de linha, né carro inédito, carroceria nova, chega aí para substituir o City, atender ali aos órfãos do City, mas também para colocar a marca ali num segmento mais agressivo, né? Segmento de monovolume perdeu muito apelo nos últimos anos, então a Honda decidiu usar um hatch aí, que é um segmento, um hatch compacto, que tem muito volume, é um dos principais segmentos do mercado atualmente, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado, comenta aí o que, que você achou desse carro, né? Dá para ter? É caro, né, velho? Começando em 115 é dinheiro demais, né? Mas tá isso aí, né, bicho? É a inflação do carro novo. O sonho do Honda próprio ficou mais distante. Beleza? É isso aí. Um grande abraço até a próxima. Cola com jabulas. Valeu!